Fala Família Bio Explica, por aqui professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, e na Dica Enem de hoje, nós vamos falar sobre o grau de pureza do ouro. Com certeza você já ouviu falar nessa unidade, no quilate. Ah, ouro 12 quilates, ouro 18 quilates. O que, é que significa esse quilate? O quilate, galera, é o cachorro não, tá? Cacá, né? O cachorro. O quilate. Nossa, essa foi péssima, né? Nossa senhora. Então, o quilate é a unidade de medida de percentual do ouro, beleza? Então quando você tem um quilate, percentual, posso expressar numa fração também? Um quilate significa 1 um 24 avos de ouro puro, certinho? A cada quilate é um 24 avos. Tudo bem? Maravilha? Então, 3 quilates, 3, 24 avos. 12 quilates, 12, 24 avos. Foi ou não foi? Por exemplo, pega o ouro 18 quilates. Qual vai ser o percentual de ouro aqui? Muito simples. O percentual vai ser, bom, são 18 quilates, 18K, vão ser 18, 24 avos de ouro. Pera aí, 18, 24 avos, eu posso simplificar isso aqui em outra fração. 18 e 24 avos são 3 quartos. Vou dividir os dois por 6, concorda? 18 por 6, 3, 24 por 6, 4. Então são 3 quartos. 3 quartos, fracionariamente falando, a gente fala em termos de fração, são 3 quartos, mas a gente falando em termos de percentual, 3 quartos é equivalente a quanto? É equivalente a 75%. 75%, por quê? Aqui dá 0,75, que é equivalente a 75%, 75 sobre 100. Tranquilo? Então, eu tenho 75% de ouro puro na minha amostra. Opa, e se fosse um ouro 12 quilates? Pô, peraí, 12 24 avos, 12 não é a metade de 24? Então, teria 1 sobre 2 de ouro, a metade de ouro. Então, teria 50% de ouro puro. Difícil? Fala sério, né? Muito mole. Então, um quilate representa 1 24 avos de ouro puro na sua amostra. Momento para você pintar, rapidinho. pintou Beleza? Espero que essa dica tenha sido muito útil para você e muitos mais vídeos como esse você encontra lá no meu canal, no Química do Monstro. Eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa útil e muito material bacana lá para ajudar você a chegar um pouquinho mais perto do seu sonho de conquistar a tão sonhada aprovação no vestibular. Conta comigo, a gente está junto. Um beijo no seu coração, até a próxima. Valeu!